Fala, mestre! Tudo tranquilo? Eu sou o prof. Rafa Sisson, do canal Física Fácil do YouTube e tô aqui no Bioexplica Explica para te dar uma dica de física. Então vamos lá. Gráficos da cinemática. Aparece lá um gráfico de posição em função do tempo e do nada. A questão te pergunta, nesses instantes de tempo demarcados aqui né, ou nessas posições, o móvel tem um movimento progressivo ou regressivo? Classifique o movimento. Será que a velocidade é positiva ou negativa nesses instantes? Mestre, tem uma propriedade gráfica no gráfico de posição em função do tempo que é relacionada à inclinação da curva naquele ponto. Para descobrir o que a inclinação de qualquer gráfico significa, aqui está a dica, Mestre, faça a razão entre as unidades. Tu vais dividir a unidade do eixo vertical pela unidade do eixo horizontal. Então pensa comigo, o que, que tem a ver com a inclinação aqui no gráfico de posição em função do tempo? Vamos fazer? Eu tenho metros no eixo vertical, essa aqui, por segundo no eixo horizontal. Metro por segundo é unidade de quê, mestre? Claro, a unidade de velocidade quer dizer que nesse gráfico, se eu dividir a unidade do eixo vertical pelo eixo horizontal e eu achei metros por segundo, a inclinação tem tudo a ver com a velocidade. Então, se tiver uma inclinação Positiva, a velocidade é positiva. Se tiver uma inclinação negativa, a velocidade é negativa. E se tiver uma inclinação horizontal, que não é ter inclinação na verdade, né, messi? A velocidade será igual a zero. Agora fica muito, muito fácil resolver isso. Eu posso, nesse ponto, imaginar uma tangente e pensar, essa tangente é crescente ou decrescente? Crescente. Então, aqui a velocidade é positiva e o movimento é progressivo neste ponto eu desenho uma tangente de novo ao ponto e eu sei que aqui a tangente é decrescente então a velocidade é negativa e o movimento é regressivo e quando for um vértice mestre ó quando muda a inclinação de positiva para negativa aqui no meio ó ou de negativa para positiva aqui no meio de novo como quando for um vértice né mestre? posição função do tempo a ah, tangente sempre é horizontal e a inclinação de uma reta horizontal é zero e a tangente também é zero. Portanto, aqui a velocidade do móvel é igual a zero, o movimento não é nem progressivo nem regressivo, o móvel está nesse instante, nessa posição, temporariamente em repouso. Certinho aí, mestre? Gostou da dica? Entendeu como é que faz para dizer se é progressivo ou se é regressivo? Caso não tenha entendido, pode comentar ali embaixo, tenha gostado, dá o joinha ali, por favor. Não esquece de passar lá no Física Fácil também se inscrever para ter muito mais material de física. E é claro, se tu quiser assistir aula comigo de física, tu tem que acessar o site né, bioexplica.com.br e assinar lá o período que tu quiser para ter as aulas de física com o prof. Rafa Sisson do Física Fácil.